Olha o o Brexit, né? A saída, a saída, a saída da, da Inglaterra, da da, da da comunidade europeia pode ser ser vista, inclusive, como uma tentativa da ditadura do do capital financeiro. de ter Londres como um, um, um, um, um centro hegemônico dessa especulação do, do capital financeiro, porque estava dividido já com Bruxelas, com Berlim, tal. Então é, era importante ter Londres como ter Londres como uh, uh, o centro, a City, né? Assim que, historicamente, né, quem inventou o capital especulativo foi assim de Londres. Então, a, a, a, o destino deles para sobreviver é ser realmente a, a grande capital do, do, do capital financeiro, o grande porto. Que, do. do, do como, como que chama aí? Do, do, do, o, o grande paraíso fiscal do mundo. Né? Mas agora isso vai mudar, né? Isso vai mudar porque, é, supõe-se supõe que o capital financeiro perdeu a hegemonia nos Estados Unidos. Né? Está começando a, a se ver. Né? Um retorno do capital financeiro, do capital produtivo, é uma tentativa de substituir essa hegemonia do capital especulativo pelo capital produtivo. Todo o discurso do Trump é, é isso, né? devolver um emprego para os Estados Unidos, devolver, comprar produto americano de, de fábrica americana, tudo isso é, tem esse sentido de, de voltar a ter produção, porque o desemprego é, é terrível.